Se você realmente você, ser doctores e os preocupados com o E boas pessoal! Mais um vídeo no canal E hoje estamos aqui com o Manslander. A jogar aqui operação Wildfire Pessoal, já estamos a gravar. Já estamos a gravar aqui. Esta, já estamos a gravar esta missão há cerca de. 35 minutos. Não, eu é que estou aqui a falar para o pessoal. Há cerca de 35 minutos. Vamos gravar outra vez porque ainda não conseguimos, não conseguimos passar a missão. Diz um oi! Adeus! Fodeu! Manos, passem no canal do Manslander, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Deixem o vosso mega like, que é para apoiar No meu também, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, que é gacho todo É bem caralho Ele pensa que sabe cantar. Bora fazer a balas, não há mais nada para fazer, né? <risos> Sima! O que eu vou fazer quando está a espera de botes? Oh cabrão. Não me matei. Faz lá o oiço. Não sei onde é que o ultimo... Ah, está ali. Que querias? <risos> eu te esporei quando já estava a saltar. Eu também flashei-me! Eu enganei-me e me dei smoke em vez de me ter flash. Oi, estão a chegar? Yeah. Acho que é pela. Foda-se, morreste, mano! Yeah! Mete dentro da smoke! Ah, já não há smoke! Ai, Jesus! Ah! Foda-se, ganda cagada! Ainda não traçaram a capa. dentro da cena da isso. Desculpa, ah. mano. <risos> ah, tô a morrer. Estou ainda Eu consegui matar mais uh, Alguém chamado Não sei como mandou-me uma flash Quando eles apareceram que ainda foi pior Oi já apanhaste a capa? Não Todos... Todos 100kg, meu. Os filhos da puta não tem Não deixaram a capa ah! Este aqui foi muito fast Oi, apanhei. Apanhaste? flashback. flashback. O gajo ia A apanhar a capa. Ih mano, vê só, só matámos um, caralho. Ainda não há a capa. Mano, então o que é que é isto aqui, caralho? Desculpa, mano, não vi. Que andanabe, meu, foda-se. Só me matámos um da capa. Pois foi? Matei outro da granada e tu mataste com outra arma. Fogo, opa, tem mais um caralho. Olha quem fala, foda <risos> nem acertado, nem ali, é de foder, caralho. Lá Oh, já me deixaram sor. Uh. Ai, vou morrer. Foda-se, caguei-me toda agora. Pô, tinha de tirar 34. Oh aí, yeah, mano, com os gajos vêm lá de cima à esquerda. Ia, os gajos quando vem de cima é fedido. Olha, controla controlei que eu já sei como é que matas de cima. Basta só ver ali uma carcinha, ela. Tau, tau. é que o morre logo. Ei, Ei, o gajo colou-me todo, meu. Tens dois cuidado. Falta um Ui É 4 mano quatro. Ai Jesus todo. Onde é que está a é capa? Mete smoke mesmo à nossa frente Não à nossa frente não smoke a tudo Linda Agora, agora não Foda-se não consigo comprar Ah tão caga Olha aqui a capa Não está já apanhei caralho Uh, finalmente Pessoal não se esqueçam de deixar o vosso mega like Compartilhem o vídeo Vai ao canal do Man Slender, que Vai ficar na descrição do vídeo Entrem lá que ele tem jogos de Minecraft Que os putos adoram e tal Fiquem bem pessoal e fomos!